Minha solidariedade a todas as mulheres da ocupação Tina Martins que foram surpreendidas hoje por uma ação da Polícia Federal. Acredito que essa ação venha do mesmo tipo de gente, do mesmo tipo de força que quer nos impor o impeachment da presidente Dilma. Nós, mulheres organizadas, nós da sociedade civil, somos alvo dessas forças violentas de retrocesso, assim como nossa presidenta a minha solidariedade às mulheres da ocupação. Estamos juntas, vamos seguir juntas, todos juntos, em defesa das nossas conquistas democráticas.